Fala pessoal, aqui é a Ana, engenheira clícola da Brasil Pisces. estamos aqui estreando a nossa nova embalagem do Redox Amônia, produto muito usado para ativar o seu sistema de filtragem, né, o seu filtro biológico e também aí para redução de amônia e de nitrito, principalmente para emergências, né, zerando isso amônia em questão de horas. Aqui a gente está colocando meio quilo que vai ser enviado, mas esse pacote aqui a gente envia aí até um quilo e meio de produto. Aqui as nossas bactérias, vocês veem que é um material bem branquinho. Isso aqui significa que é um material 100%, né? Ele não é diluído em amido de milho, como algumas empresas fazem. Então, por isso que ele é um material bem branquinho. Ó, só para vocês verem, bem fininho também. Então, para vocês que querem aí adquirir esse produto, entre em contato aqui com a nossa empresa que nós atendemos vocês.